Oi, gente, tudo bem? Eu, Yara Pietrikowski e o Alexandre Ribond fizemos um projeto muito legal é, chamado Direitos Humanos em Dois Minutos. Ele é, pretende dialogar com vocês é, os temas é, da cidadania, os temas importantíssimos para a gente discutir nesse momento atual do Brasil. Assistam!